E aí galera, estamos aqui em la campus party Transide Amazônia. Hoje é sábado, chegamos ao final dessa campo. Foi tão cansa, me cansei tanto como em uma campus física, porque depois foram 31 países, várias edições aqui no Brasil, todas com grande sucesso. Na quinta-feira tivemos um ataque hacker terrível, sofisticado, que derrubou. Todos os nosso site, para que conseguimos estabilizar e poner a Campo Party em funcionamento já na quinta e ontem, sexta e hoje, sábado, foi maravilhoso. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da Amazônia, não somente do estado de Amazonas, sino de toda a Amazônia, porque... Eu veia que participava muita gente de Roraima, de Pará, de Acre. Então, eu quero agradecer porque o esforço para poder fazer isso foi muito grande. A gente trabalhou correndo contra o tempo para poder fazer acontecer e também trabalhamos muito nesses três dias. Eu quero chamar aqui a Valéria Carrete, que é minha amiga, que é a diretora de parceria e novos negócios da Transire. A Transire, que vocês sabem, é uma empresa uh, de Manaus, é uma startup, tem quatro anos e meio de vida, e, e, detém o 60% do mercado das maquininhas, aquelas para, de leitura de cartão de crédito. Tem uma fábrica impressionante na Zona Franca, lá em Manaus, de 20 e mais mil metros quadrados, tem mais de 2.500 funcionários. Fabricaram mais de 60 milhões de máquinas. Imagine, o cara Valéria são foda. E além de tudo isso, a tive uma função histórica dentro do Brasil, porque muito, muito provavelmente o brasileiro não sabe. Que o mercado de pagamento, mercado de fintech, de pagamento no Brasil, é um, dois, dois ou três mais avançados no mundo. E muita culpa disso tem a Transire, porque democratizou o sistema de pagamento. O que significa democratizar o sistema de pagamento? Que quando, antes de que chegar a Transire, Uh, só se podiam permitir comprar as máquinas para leitura de cartão que você usa quando paga, só as lojas que vendiam coisas caras, porque eram muito caras essas máquinas. Aí a Transcides chega e faz essa máquina por algumas dezenas de reais. E isso hoje permite que qualquer camelô, qualquer pessoa que faça um serviço na sua casa possa ter uma maquininha para cobrar eh, através de um cartão de crédito. E isso foi feito por La Transíria. Parabéns, Valéria. Boa, boa noite. Estamos boa aqui, já são muito mais da noite. Fezando esta coisa maravilhosa. Me conte, como foi aí você que estive no minuto a minuto? Olha, a gente fala que estou cansado, mas se eu falar que eu vi passar, é mentira, viu, Francesco? Passou num segundo, porque foi tão lindo, foi tão divertido, foi tão inspirador. Né? A gente que trabalha por trás dos batidores tem muita atenção, as pessoas nem imaginam né? a tensão que a gente vive, porque essa vontade que tudo saia perfeito, né? É incrível. Mas eu saio daqui com uma peninha e com um gostinho de quero mais, né? Porque acabou. Mas foi lindo, tivemos. Uh talentos do mundo inteiro, né, Francisco, que coisa linda ter o poder de juntar as grandes cabeças do mundo como um todo para discutir esse momento tão importante que a gente está passando pegos de surpresa e que juntos a gente tem que falar assim, Ninguém mais pega a gente de surpresa. E é a inovação, é a tecnologia, é pensar nisso que vai dar para todos nós uma vida mais tranquila, uma vida mais segura. Então foi lindo, tivemos palestrantes internacionais também no palco da, da Amazônia, Uh, pessoas extremamente importantes que estão criando uh, comércio baseado em realidade virtual, que estão fazendo, driveando todas as grandes inovações no mundo e também os nossos próprios cientistas, né, Francesco? Nós tivemos mais de 10 palestras dos nossos cientistas do nosso Instituto, compartilhando a visão deles sobre vários assuntos, não é sobre nenhum projeto do Instituto, era a visão sobre... Uh, Algumas oportunidades que a gente tem, principalmente na região amazônica, foi muito, muito bonito, né? Todos estavam todos muito ansiosos. O Instituto Transire, que tem mais de 300 cientistas que trabalham sobre a biodiversidade sustentável da Amazônia. Eu também estive lá no Instituto e é uma coisa maravilhosa, quem vai para Manaus tem que passar por aí ver 300 pessoas profissionais trabalhando com maquinário de primeiro mundo para ver como poder é, é, trabalhar a Amazônia de uma maneira sustentável. Como você falou, Valeria, dos bastidores, pense que para fazer o campo parte Amazônia, nós tivemos quase 90 pessoas trabalhando em cinco ou 6 cidades do mundo. Nós tínhamos quartel geral em Milão, teníamos gente trabalhando em São Paulo, gente trabalhando em Minas, gente trabalhando na Bahia, gente trabalhando na Amazônia. É, você estava em São Paulo. É, sim. E isso se deve à tecnologia. Porque a tecnologia, quando funciona, é maravilhosa. É, e, e, e não temos que ter medo da tecnologia. A tecnologia nos vai ajudar em todas as coisas. Imaginem o que seria se não tivéssemos tecnologia agora com a pandemia. Não, não poderíamos fazer reuniões de trabalho, não poderíamos uh, comprar coisas, não poderíamos, enfim, não poderíamos fazer nada. Então, Valeria, sei que também aconteceu uma coisa estupenda, que foi uma coisa internacional, de nível mundial, com palestrantes de alto nível, não palestrantes, sino participantes de alto nível a nível mundial vocês fizeram um fórum de fintech, meios de pagamento e comércio virtual e, e isso foi é, o presidente foi o Lincoln que pertence à Transil e uh, vocês debateram durante estes três dias aí qual vão ser as linhas, as direções que vai pegar o sistema de pagamento como vão funcionar as lojas virtuais, como todo isso que vai ser nossa realidade nos próximos dois, três, quatro, cinco anos. Então, para quem não conseguiu assistir, eu conselho de ir aos vídeos on demand e pegar todos todas eh, as participações no fórum, porque tiveram cara eh, chineses do sudeste asiático, norte-americano, de altíssimo nível, brasileiro de altíssimo nível. Então, esse fórum vai terminar com um manifesto que vamos dar à imprensa e vamos dar a todas as autoridades. Eu queria você que participou, porque eu infelizmente vou ter que participar de um porque não consegui seguir todas as, as participações. Como foi esse fórum, Valeria? Não, foi, foi fantástico, Francesco, foram grandes líderes, grandes pensadores, né? Pessoas que realmente estão dentro da indústria de fintechs, construindo o futuro a cada dia, né? Que essa é a beleza, a gente está construindo o futuro a cada dia. Então, a gente teve presidente da Caixa Cartões, o criador do PicPay, que hoje é tão falado, né? Está tão na moda, graças a Deus. Tivemos o pessoal do Banco Central uma honra. Né, ter o Banco Central conosco participando, o Banco Central que tem um, a, a, a, o, o papel tão importante de regular, né, regular o, o, o mercado, para que o mercado seja é, correto. Né? Tivemos o próprio Lift, que você também conhece, né, que é o, o, o, a parte de aceleração de startups do Banco Central. Né? Tivemos o Eduardo Golveia um profissional, conhecidíssimo, foi presidente da Cielo, foi criador do Múltiplos, ele foi, criou tudo que é inovação, ele passou por lá. E, e hoje, é ele, é, ele é uma referência, e hoje ele auxilia as startups da área de fintechs a buscar investidores, ele busca, ele auxilia esses projetos, olha que coisa bonita. Então, teve desde crédito online, a desintermediação, que é esse negócio de WhatsApp... Pay que chegou, foi, chegou, foi, será que vem, será que não vem? O PIX, ou seja, o Brasil nunca mais será o mesmo depois desse final deste ano, por vários motivos, pela pandemia e pelos pagamentos instantâneos que vão começar a operar, Francisco. E temos que deixar bem claro aqui que o Brasil está liderando no mundo os sistemas de pagamento, o sistema de comércio online, e, então, isso forma parte também a Transire de todo isso. E, por isso, a Transire, nosso patrocinador de essa campus aqui virtual, que, infelizmente, faltava uma semanina solamente para poder fazer o campus presencial, e não conseguimos, Valéria E aí a gente falou, eu te quero agradecer personalmente a você, porque eu sei quanto você trabalhou para que essa campus virtual acontecesse, e também quanto você trabalhou para fazer a campus é, presencial. Temos programada uma em março do ano próximo, que esperemos que o vírus nos deixe fazer. Por favor, vírus, puta. Por favor, <risos> E voltar a encontrarmos todos juntos em outra campus em Manaus e que seja um sucesso como foi esse. Obrigado, Valéria. Agora vamos colocar um vídeo que é um resumo do que aconteceu em pouco minutinho, do que aconteceu nestes três dias na campus transíria Amazonas de Manaus. Obrigado Obrigada, a todos. Obrigada, Francesco. Obrigada. E nos vemos na próxima. Nos vemos. Bye. Tchau. Sou hoje a Campus Party. Neste ano a Campus Party está acontecendo em formato 100% digital. Primeira edição 100% virtual vai ser transmitida para 30 países. É algo surreal, assim, de, de pensar e realmente a gente vai fazer história, tá? Nós vamos fazer a história e vocês todos vão participar da nossa primeira edição digital. Oi, galera da Amazônia, aqui estamos, pronto para inaugurar a nossa Campo Party Virtual. Foi muito feliz em estar aqui, muito feliz em estar nesse momento. Tão lindo nesse momento histórico, né, Francesco, que a gente está construindo juntos. Muito feliz mesmo. É isso aí, vamos começar então a maratona digital, né, o nosso... Fala, capuziros. Prazer ter desenvolvido essa plataforma junto com o meu time de desenvolvimento aqui do Brasil e ter entregue isso para 31 países. Estamos juntos. Depois de muito desenvolvimento, o resultado foi incrível. Depois de muito trabalho com essa equipe incrível, estamos aí curtindo a Ficou bem bonitinho e tudo. Aê! Aê!